Olá, eu sou Carlinhos, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Itajubai e região, e estou aqui hoje para elevar todo o apoio à luta dos metalúrgicos da Vibras, localizada na cidade de Jacareí, na base do sindicato dos Sindicatos Metalúrgicos de São José e região. Estou aqui hoje, em nome da diretoria do nosso sindicato, para prestar toda solidariedade à luta dos metalúrgicos da Vibras, que estão há mais de seis meses sem salários inclusive agora numa grande campanha nacional pela estatização dessa empresa, essa empresa que infelizmente está num projeto de entrega para o capital internacional e a entrega dessa importante empresa para o capital internacional significará muitos ataques aos trabalhadores. Nós estamos nessa campanha apoiando os sindicatos metalúrgicos de São José e Região nessa campanha de exigência ao governo Lula para a estatização dessa empresa e colocar essa empresa a serviço dos trabalhadores com geração geração de mais pós-trabalho e valorização trabalhadores. Estamos juntos em apoio à luta dos metalúrgicos da Vibras. Grande abraço a todos e até a vitória!